Há 200 milhões de anos, os estágios realmente ativos do período carbonífero iniciaram-se. Durante 20 milhões de anos, antes desse tempo, os primeiros depósitos de carvão estavam sendo precipitados, mas agora, as atividades de formação de carvão em escala mais ampla estavam em processo. A duração real da época do depósito de carvão foi de um pouco mais de 25 milhões de anos as terras estavam periodicamente indo para cima e para baixo, devido à mudança do nível do mar, ocasionada pelas atividades no fundo dos oceanos. Essa estabilidade na crosta, o assentamento e a elevação da terra, somada à proliferação de vegetação dos pântanos costeiros, contribuiu para a produção de extensos depósitos de carvão, que levaram esse período a ser conhecido como o carbonífero, e o clima ainda era suave em todo o mundo. As camadas de carvão alternaram-se quase de xisto, rocha e conglomerados. Essas camadas de carvão, na parte central e oriental dos Estados Unidos, variam entre 12 e 15 metros de espessura. Muitos desses depósitos, porém, foram carreados durante as elevações subsequentes da Terra. Em algumas partes da América do Norte e Europa, o substrato que possui carvão tem 5.500 metros de espessura. A presença das raízes das árvores, na medida em que elas cresciam na argila que limitava as camadas atuais de carvão, demonstra que o carvão foi formado exatamente onde ele agora é encontrado. O carvão, preservado pela água e modificado pela pressão, é o remanescente constituído dos restos da vegetação exuberante que crescia nos lamaçais e margem dos pântanos nessa idade longínqua. As camadas de carvão, frequentemente, contêm gás e petróleo. Camadas de turfa, remanescentes da vegetação do passado, teriam sido convertidas em um tipo de carvão quando submetidas a uma pressão apropriada e ao calor. O antrácito foi submetido a uma pressão e um calor maiores do que os outros carvões. Na América do Norte, os estratos carboníferos apresentam-se em diversas camadas, o que indica o número de vezes que a Terra afundou e de novo se elevou. Esse número é variável desde 10, no Illinois, a 20, na Pensilvânia, e desde 35, no Alabama, a 75, no Canadá. Tanto os fósseis de água doce quanto os de água salgada são encontráveis nas camadas de carvão. Durante toda essa época, as montanhas da América do Norte e América do Sul estavam em movimento. Tanto os Andes quanto as montanhas rochosas ancestrais do Sul elevavam-se. As grandes regiões de costas elevadas do Atlântico e do Pacífico começaram a afundar, tornando-se finalmente tão eroditas e submersas, que as linhas da costa de ambos os oceanos afastaram-se até quase alcançarem a posição atual. Os depósitos dessa inundação têm uma espessura média de 300 metros.